Para esse bate-papo sobre migração e racismo no contexto que a gente está vivendo, contexto de todo mundo trabalhando em casa ou trabalhando é, não podendo ficar em casa e tendo que sair, está tá uma situação muito complexa. Para essa conversa, a gente vai convidar aqui a Letícia Carvalho, que é da Missão Paz, e o mamadu Bou, da organização SOS Racismo de Portugal. Tá, a gente vai começar. Eu queria que vocês se apresentassem, Letícia, Mamadu, por favor. Claro. Boa tarde, então. Boa tarde, Daniel. Boa tarde todo mundo que está nos acompanhando é, pelas redes sociais da Fundação Rosa, também pelas redes sociais da Missão Paz. É, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço já é, em nome de toda a equipe da Missão Paz, o espaço, a oportunidade e a parceria que a gente vem desenhando durante esse, é, esse ano para os temas de migração. Né? Então, assim, me apresentando brevemente do, do lugar que eu falo, né, e da onde eu, né, porque estou aqui falando sobre esse tema, é... minha formação é em relações internacionais, comecei a atuar na Missão Paz em 2014 como voluntária. E a partir de 2016, com a lei de migração é, no Brasil tramitando no Congresso Nacional e avançando, é, eu passo é, a desenvolver um trabalho na área de incidência política, ou advocacy, que a gente chama, é, que é realmente estar junto com os tomadores de decisão, incidindo é, nos temas de migração, no paradigma de direitos humanos. Então, é um prazer enorme, acho que a gente poder, é, poder falar um pouco do trabalho da missão aqui hoje e também é, sobre esses paralelos entre o tema migratório e a pandemia da Covid-19. Muito obrigada. A gente que agradece, Letícia. Apresentar também o Maladuba, que está falando com a gente direto de Portugal. Boa tarde a todas e a todos. Começo por uh, cumprimentar evidentemente o Daniel e a Letícia, que são os meus, o meu e a minha companheira de debate. Agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo também pela oportunidade e felicitar-vos pela pela iniciativa. Uh, para eu me apresentar, enfim, eu sou um cidadão nascido no Senegal, hoje naturalizado português. Eu vivo em Portugal há cerca de 25 anos e faço parte do SOS Racismo há mais ou menos 22 anos. O SOS Racismo existe há 30 anos e surge numa altura em que a extrema-direita em Portugal, depois do fiscal da Revolução de 74, tentou organizar se e na sequência do assassinato de um militante de esquerda revolucionária do PSR, foi assassinado pela extrema-direita e nessa sequência criou-se o SOS Racismo. Cinco anos depois, há um outro assassinato de um imigrante de origem caverdiano, Alcindo Monteiro, em 95 no dia 10 de junho, dia do Portugal, dia dos nacionalismos. E então, é só isso nasce nesse contexto. A nossa área de intervenção é para além da militância cotidiana, de resposta às pessoas que são vítimas do racismo, é também fazer combate político para alteração, não apenas a produção legislativa sobre a questão racial, mas sobretudo no combate contra a hegemônico sobre a narrativa racista que ainda permanece em Portugal, numa cidade pós-colonial. Uh, temos vindo a fazer esse trabalho nos últimos uh, 30 anos uh, e, esta, e esta circunstância da pandemia demonstrou que se antes as pessoas racializadas, os imigrantes eram as vítimas privilegiadas do capital ou do capitalismo, depois, ou durante a pandemia, essa circunstância agravou-se muito. Espero que a gente possa depois discutir isso com mais com Mais detalhe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gente que agradece, Maladu. É, uma... é muito bom poder fazer essas conexões. Se a gente está com, com restrições de deslocamento, se a gente não, não tem podido se encontrar pessoalmente, pelo menos essa época, ela permite que algumas conexões aconteçam aqui. É, a gente vai começar com a Letícia, falando um pouco, ela apresentou um pouco do trabalho na Missão Paz, é, e eu sou muito feliz da Fundação trabalhar com a Missão Paz, uma organização que é uma referência importantíssima no tema, É né, uma coisa incrível o trabalho que a organização faz, não só de acolhida, de recepção de imigrantes e refugiados, mas também de luta por direitos de imigrantes. Muito obrigada, Daniel. É, bom, é, é isso, né? Esse desafio da de gente falar em 10 minutos sobre uma informações e esse tema tão complexo que é o tema da migração, né? É, eu acho que só antes voltar um pouquinho e falar desse contexto da Missão Paz, né? Acho que o Daniel pediu para eu contar um pouco como é que está a situação agora, né? Na missão. E a Missão Paz, então, ela é esse trabalho dos missionários escalabrinianos. É, que tem presença em 34 países, né, esses religiosos, é uma organização de sociedade civil é, coordenada, né, pela, por essa congregação da Igreja Católica e que aqui em São Paulo está desde 1939. É, um, o, o retrato atual da Missão Paz, ele está ele composto como um centro integrado de atenção é, e atendimento a migrantes e refugiados. Então, que contém uma casa do migrante com capacidade para 110 pessoas, um centro de atendimento, com atendimento de saúde, assistência social, aulas de português, cursos profissionalizantes, enfim, uma gama de, de, de serviços, um centro de estudos migratórios, especializado no tema de migração é, e mobilidade humana, é, os trabalhos realizados pelas paróquias, pela paróquia latino-americana, que já tem mais de 25 anos aqui em São Paulo, a paróquia italiana, que é a mais antiga, e também a paróquia brasileira, e os eixos transversais, que a gente chama, que é a atuação, é, em projetos, a atuação da incidência política, é, a atuação da comunicação e também uma web rádio é, online, né, que está sempre linkada ao, ao site da Missão Paz, que é a web rádio Migrantes. Então, é desse lugar né, que eu falo. E, e como que tá hoje, né? Como é que tá o retrato hoje? Como que a missão, né? Esse trabalho que tá aí há 80 anos, né? A gente completa esse ano, é... tão perene, né? Que já viu tantos fluxos migratórios chegarem, como é que ela se coloca, né? Como é que ela enxerga e como é que, é, o in... como é que a pandemia impacta nesse trabalho, né? É... A, a gente começou desde de março, mais ou menos... É, as decisões de, de fechamento e suspensão de serviços, elas se deram de uma forma gradual é, e foi a partir do próprio avanço né, que a gente foi observando na pandemia. Então, ela começa com, com primeiramente, né, o, o, as atividades coletivas foram suspensas, em seguida as atividades individuais, os atendimentos presenciais, e por último foi a tomada de decisão em relação à própria casa do migrante, né? Que é esse centro de acolhida, que é esse lugar é, onde os migrantes que chegam em situação de vulnerabilidade é, ficam conosco, né? Durante esse tempo. Então a casa é, optou-se pela pela quarentena, pelo isolamento daqueles abrigados que estão ali conosco. Hoje são 66 pessoas de 16 nacionalidades diferentes, né? Então, que estão ali em isolamento, com acesso à internet para ter contato com suas famílias. É, atualmente, a gente está passando pelo mês do Ramadã, né? Então, é, com adaptações para as populações, para os migrantes e refugiados muçulmanos que ali estão, para que eles possam cumprir... É, com esse mês sagrado, né, para eles. E, além disso, a gente segue com muitas doações. É, a gente recebe doações, né, a gente faz um trabalho em rede, né, acho que todo o trabalho que a Missão Paz faz é completamente feito em rede, né, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente recebe muitas doações, tem recebido muitas doações e, com isso, realizado muitas doações aos migrantes. Então, cestas básicas, kits de higiene, é... é kits para itens para beber, né? fraldas, leite em pó. Então, tudo isso, através de doações que recebemos, tanto físicas quanto é, em dinheiro, a gente consegue viabilizar é, essas doações para os migrantes. E eu acho que não dá para deixar de falar nesse, aqui né, nesse, nesse espaço sobre as próprias iniciativas das comunidades migrantes aqui em São Paulo. A gente tem visto e certamente por todo o Brasil é, isso se, se replica, né? Que são os próprios migrantes é, tomando a iniciativa é, de, de, de se organizarem para poder fazer o atendimento a próprios migrantes e também a brasileiros em situação de vulnerabilidade. Tem vários exemplos, to, var, todos os dias a gente recebe é, novos exemplos, então, desses coletivos migrantes fazendo essa atuação. É, e aí, para falar um pouquinho em relação aos fatores adicionais né, é, que, que impactam, né, que a pandemia acaba impactando o tema da população migrante é, aqui no Brasil, é, um ponto bastante interessante que eu acho que a gente não pode perder como, como pano de fundo é a própria colocação que, que um artigo da professora Deise Ventura, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, é, ela tem um artigo na revista SUR, da Conecta Direitos Humanos, é, que fala sobre o impacto das crises sanitárias é, nos direitos dos migrantes. E, e, e ela coloca, né, ela, né, ela defende e ela traz nesse artigo que a associação entre o estrangeiro e a doença acompanha a história das epidemias. É, e faz parte da própria construção da identidade, das identidades nacionais do Ocidente, né? Então, eu acho que, é, e ela traz vários exemplos desde a Idade Média, é, com o tema do, da HIV AIDS, com o tema do Ebola, então isso é, é algo que, que não dá para a gente perder, é, perder de linha, né? Eu acho que é algo que tem que estar tá muito, muito forte né? no, nossa, no nosso entendimento quando a gente vai falar sobre migração em contextos de pandemia. E, e outro ponto que eu acho que aí concerne muito a realidade do Brasil, né, sobre, é, sobre o tema migratório, é, a, é é o ponto da condição social dos migrantes, né, dos migrantes, é, sobretudo os que chegam até nós, né, os migrantes que são atendidos por nós em condições de maior vulnerabilidade. Porque a gente tem visto pelos noticiários, o Brasil passa de 8.500 mortes, e a gente tem visto cada vez mais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 quando a gente parte de um, de um país que, que né, como o Brasil, que tem um racismo estrutural e que ele é muito é, colocado né, através da, da própria institucionalidade do Estado, né, e isso há muito tempo vem sendo é, denunciado pelas comunidades negras, é, isso não é diferente com a população migrante, né, que a população migrante que está nas periferias de São Paulo, é, que tem um, um, um grupo grande de pessoas negras, de pessoas vindas de África, de pessoas vindas do Haiti e os próprios latino-americanos. E como que isso impacta né, na vida dessas pessoas? É... Essas condições né, de moradia nas periferias, ou então os, os que estão em contexto de abrigamento, nos abrigos públicos, junto com, situação, com população em situação de rua, é, ou em ocupações, né, existe um grande número de imigrantes que vivem em ocupações aqui no centro de São Paulo. É, o tema da informalidade né, do trabalho, do trabalho informal, e, e com a paralisação né, do, dos dos serviços ditos não essenciais, é, muitos desses migrantes, eles veem a sua renda reduzida a zero. Então, muitos estão tendo dificuldade de pagar os seus aluguéis, é, estão... Par, par, uh, sendo despejados, então, assim, é uma realidade que, no, que nos chega todos os dias. O aumento dos relatos de, de violência doméstica, né, isso continua chegando, então, esse impacto, né, Dessa, de, do isolamento, da pandemia, é, sobre a mulher é, é algo que cada vez mais a gente vê as consequências disso, é, e o próprio contexto do auxílio emergencial, né, aqui no Brasil a, a gente tem essa... Essa, essa opção né o, o, o governo ofereceu né? o, o congresso Nacional aprovou de uma forma bastante célere o auxílio emergencial de 600 reais é, o, o governo o, o governo né? o estado o presidente levou um, muito tempo para sancionar esse auxílio e agora a gente vê esse, é, esse impacto né? na vida das pessoas que mais precisam e que estão se expondo nessas filas, é, e no caso dos migrantes com dificuldades por conta da aceitação de documento, das barreiras linguísticas, da exclusão digital. Então, assim, é, é uma série de, de impactos né, que, que chegam à população brasileira também, à população periférica e à população pobre brasileira, e que não é diferente para os migrantes e que muitas vezes acaba sendo agravado, por esse fator de vulnerabilidade a mais que é a questão linguística ou é, o tema da documentação os documentos são diferentes às vezes os documentos estão vencidos porque a própria Polícia Federal é, não está funcionando, não está expedindo é, documentos, é, então os, com esses documentos vencidos eles têm dificuldade de acessar, embora a Defensoria da Pública da União atuando é, bastante né, com essa, nesse, nesse sentido, né, com liminar, com ação civil pública para que uh, os bancos, para que a Caixa Econômica é, conceda, né, dê o... o, o o benefício que é de direito. Enfim, eu acho que esse é o ponto principal que acaba, que acaba atingindo né, a população migrante. Meu tempo, nesse momento, está esgotando, mas eu acho que durante o debate é, a gente pode falar um pouco mais sobre os outros pontos em relação à dificuldades de acesso ao sistema de saúde, fechamento de fronteira é, e projetos de leis que vêm surgindo, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo a gente pode ver, projetos de leis que vêm surgindo é, para reduzir direitos é, dos migrantes. Né? É isso, a Letícia tem muito a dizer, a gente vai continuar a conversa agora, mas é, ela volta a falar em minutos aqui. Só uma informação antes, ela mencionou um pouco do, do desafio que é... é o vírus não tem preconceito, o vírus não, não escolhe, é um vírus muito democrático. Ele não vê raça, não vê classe, não vê cor, não vê gênero. A gente tem talvez uma predileção por idade, mas ele ataca do mesmo jeito. Mas ainda assim a gente tem uma coisa muito concreta que é, é tem morrido mais a população negra do que a branca no Brasil. Os poucos dados que o governo federal liberou já sobre o tema, eles indicam que existe uma tendência de crescimento maior da doença entre quem é negro do que entre quem é branco. Quem quiser uma referência, estou citando aqui a Pública fez uma reportagem recente, uma reportagem da Bianca Moniz, Bruno Fonseca e da Ruth Pinha, que levantou. Ela fez um levantamento dados de 11 a 26 de abril, duas semanas, a morte de pacientes negros confirmados pelo governo Federal aumentou de 180 para 930, um aumento de cinco vezes. Enquanto isso, nesse mesmo período, a morte de pacientes brancos subiu de 339 para 1080, um aumento de três vezes. Você tem um crescimento maior é, entre a população negra. Isso não é por acaso. Só colocar, ressaltar um ponto que a Letícia colocou que é justamente o comentário que a minha colega Cristiane Gomes, que eu, que eu mencionei aqui, ela faz nessa reportagem, ela foi entrevistada, que é quem está quem saindo de casa, quem tem que sair de casa, quem não está saindo de casa para passear, quem tem que sair de casa, quem tem que continuar trabalhando, quem tem que fazer entrega, quem tem que... É, a portaria, a serviço doméstico, quem não conseguiu deixar de sair de casa. A base toda da nossa sociedade, a base toda, ela é formada por trabalhadores e trabalhadoras negras. A gente tem aí um reflexo da desigualdade social que ele é muito duro. E isso explica um pouco por que, que a situação está sendo de controle. Isso, falando de São Paulo, eu queria convidar aqui o Mamadou a voltar. O Mamadou, ele acompanha muito, não só de Portugal, mas de toda a Europa, eu acho. Ele tem referências de como toda a situação está se dando. Na, na Europa. Muito obrigado. Já a Letícia fez um retrato que é, em grande parte, muito muito parecido com aquilo que acontece aqui. Eu queria fazer a minha fala em duas partes. Uma que é fazer uma espécie de contexto geral do que acontece na Europa, porque não se pode falar da política migratória de Portugal sem falar do contexto europeu, uma vez que nós fazemos parte da União Europeia. E sobretudo para mostrar a dimensão estrutural capitalista da questão migratória e de que isso tem a ver, depois, com a, com a, com a questão racial. Um, os, só para ter uma ideia, vou dar alguns números para termos um bocado alguma ideia dessa dimensão estrutural da, da, questão, da, da questão migratória. O orçamento plurianual da, da União Europeia, previsto entre 2021 e 2027, prevê aumentar eh, de 13 de, de mil, mil milhões para 34 milhões de euros para o orçamento só destinado à questão migratória. No entanto, essas 34 milhões, há uma coisa aqui que é, obviamente, mais significativa, 10 milhões dessas, dessas 34 milhões, ou seja, apenas um terço está destinado a políticas sociais, de apoio, de resposta a necessidades sociais. 21,3 mil milhões desse dinheiro é uma brutalidade, é para a vigilância e para a opressão. 9 mil milhões dos quais para criar um pequeno exército. A Europa está apostada a ter uma, um corpo de guardas de fronteiras de cerca de 10 mil elementos até 2027. E está previsto gastar 9 mil milhões de euros para, fazer, para, fazer, para montar este exército. E para 2020, para nós vermos realmente qual é, o, qual é a importância ideológica, qual é a estratégia ideológica da Europa relativamente à ação migratória, para o orçamento de 2020, a Europa prevê gastar 420, 420 milhões de euros só para a rúbrica da guarda das fronteiras, só para vigiar as fronteiras. Mais de 34% do que o ano 2019. E se fizemos uma comparação, então, entre esses 420 milhões com, por exemplo, os 156 milhões que a Europa quer gastar, por exemplo, para calamidades naturais, incêndios, inundações, incêndios florestais, outro tipo de catástrofes naturais, ou ainda com os 147 milhões que a Europa quer gastar para a, ajuda, para a cooperação e o desenvolvimento, percebemos claramente que as prioridades da Europa estão no securitarismo, é? estão numa ideologia securitária, estão numa ideologia de repressão da mobilidade humana. Aliás, a prova disso, na minha opinião, é que a Europa gastou nos últimos dois anos cerca de 11 mil milhões de euros só para expulsar imigrantes. 11 mil milhões de euros é um terço do que foi o, o, uh, o resgate no tempo da Troika para Portugal, um terço. Portanto, é uma brutalidade de dinheiro. E num continente, agora temos aqui um mapa, uh, num continente que tem cerca de 400 ou mais de 400 campos onde estão instalados um, refugiados imigrantes requerentes de asilos, um, e um continente que tem cerca de 20 milhões de pessoas estrangeiras que vivem no seu país, é, Alguns desses campos conseguem ter entre 30 e 40 mil pessoas. É, portanto, nós percebemos que as prioridades da Europa estão erradas. não é? Aliás, eu costumo dizer que a política da União Europeia no que toca à imigração é uma política de leilão da morte. Se vocês acompanharam ultimamente o que aconteceu entre a Turquia e a União Europeia, quando a Turquia chantageou a União Europeia para abrir as fronteiras é, da União, Uh, e lembrando que a Turquia negociou com a União Europeia um valor de 6 mil milhões de euros, uh, que é uma, uma quantia astronómica para apenas vigiar os, os imigrantes e refugiados sírios, mas não só, para evitar, evidentemente, que a opinião pública europeia se confrontasse com a presença da desgraça que é uh, ter transformado uh, o Mediterrâneo e as, e as fronteiras terrestres da União Europeia num cemitério a céu aberto, nos últimos 10 anos já morreram cerca de 20 mil pessoas no Mediterrâneo. E esta mesma esta mesma estratégia eh, funcionou com a Grécia, cujo governo da esquerda capitulou né, eh, perante as resoluções da União Europeia. Eh, a prova disso é o que aconteceu e o que está a acontecer, agora, por exemplo, na ilha de Lesbos, onde há milícias de extrema-direita, a incendiar os campos de, de, retenção, de retenção, de instalação temporária de, de imigrantes. Portanto, esta estratégia, na minha opinião, ela ajudou a fortalecer os governos neofascistas por todo lado na Europa. Os mais, os mais assenhados desses, desses governos neofascistas contam-se, por exemplo, o governo da Hungria, com o Orban, mas também os governos do Salvini e ainda com uma penetração bastante importante da extrema direita em quase todos os países da União Europeia. Não há um único Estado-membro Estado da União Europeia que não tenha uma força suficiente de extrema direita com representação eh, e força política, eh, o que é só por si um indício daquilo que foi até agora a linha, a orientação estratégica da política migratória da União Europeia. A política... De migração da União Europeia, ela assenta um bocado numa geografia carceral, não é? em que o corpo dos imigrantes passou a ser ele próprio um dispositivo político para alargar as fronteiras da União Europeia. E esse alargamento o faz de várias formas, ou pela militarização das fronteiras, ou pela sua externalização, ou até, e em muitos casos, pelo acantonamento, confinamento dos imigrantes em espaço de não direito, em espaço onde muitas vezes a precariedade em que essas pessoas se encontram é, uma, é absoluta, não é? em que estão completamente abandonadas porque não podem gozar de nenhuma proteção ao abrigo das convenções, das várias convenções que existem é, na União Europeia. O que fez com que o imigrante também se transformou numa espécie de inimigo real e imaginário para justificar um bocado as opções securitárias da gestão das políticas migratórias. E o paradigma securitário ele é, um estufa, ele é uma estufa para o racismo, porque é, impura a social-democracia é, a, te, a tentar recuperar e higienizar a retórica da extrema-direita anti-imigrante o que também ajuda eh, a criar uma legitimidade social e política da normalização do racismo anti-imigrante no discurso e na opinião pública. E em Portugal o cenário é, é um pouco diferente, como é óbvio, mas por razões geográficas, Portugal não é o país onde chegam prim, em, em, primeira, em primeira mão os, os imigrantes, por razões históricas, é um país que aderiu mais recentemente um dos mais, de, há cerca de 30, 40 anos, é a União Europeia, e é um país que teve um processo de desenvolvimento econômico muito assente na, na presença de, de uma mão de obra imigrante, e por razões políticas, porque é um país que também teve, durante algum tempo, algumas, alguns governos sociais democratas que tiveram alguma mitigação dessas políticas, do ponto de, comparando com aquilo que acontecia na, na Europa. No entanto, a necessidade de harmonizar essa política nacional com a doutrina europeia fez com que uma parte importante do dispositivo político da União Europeia em matéria de gestão das políticas migratórias se encontrem também na forma como a gestão política da migração é feita em território nacional. Em Portugal, residem cerca de 500, 500 mil pessoas, legalmente, mas nós da sociedade civil estimamos que existem entre 40 a 100 mil pessoas em situação irregular o que, se, o que significa que o despacho que tem vindo a ser elogiado por todo lado que foi agora lavrado pelo governo no âmbito do, da, da Covid este despacho deixa de fora muitos, muitas dezenas de milhares de imigrantes o despacho não responde a necessidade de regularização definitiva desses imigrantes. Muitos deles vão ficar do fora porque o, o prazo que o espaço estipula é, é primeiro é dia 1 de abril até dia 31 de junho, o que do ponto de vista burocrático é absolutamente impossível e incomportável para para, para se concretizar uma mudança estrutural e uma regularização em massa desses trabalhadores. Pois há um outro problema na questão, de, na questão migratória em Portugal é que o instrumento administrativo da gestão das políticas migratórias, é um instrumento policial, chama-se Serviço Estrangeiro de e Fronteiras. é uma polícia de, de fronteiras, é uma polícia que tem uma prática policial, portanto, não tem uma prática administrativa, em que há um poder discricionário imenso desse organismo, eh, que resulta muitas vezes em morte, como vocês não sei se acompanharam, no, em, em março passado, no aeroporto, foi assassinado um imigrante ucraniano efetivamente por inspetores do Serviço de estrangeiro e Fronteiras e é nesse contexto que convém dizer que esta pandemia não só afeta de forma não afeta de forma igual toda a gente como até pode aumentar o grau de exposição e de risco por motivos raciais. Né? Os imigrantes são as pessoas e as pessoas racializadas são aquelas que estão na linha da frente daquelas que se tornaram a carne para canhão para a sustentação do, da máquina econômica. São aquelas e aqueles que não podem parar de trabalhar porque senão morrem de fome. Não podem aspirar ao teletrabalho nem ao lay-off porque estão precarizados laboralmente. Não podem ter condições de sendo de confinamento porque têm condições de habitabilidade muito precárias. São mais vulneráveis ao abuso do patronato e ao despedimento por serem precarizados e racializados. São mais vulneráveis ainda ao autoritarismo e à violência policial, pela profundidade do estigma social e racial em sociedades pós-coloniais como, como Portugal. São, no fundo, a maior expressão da divisão capitalista do trabalho. Porque, antes, de, antes do Covid-19, eles eram o alvo e a vítima privilegiada do sistema capitalista, depois da pandemia, passarão a ser aqueles que vão pagar a fatura eh, mais cara eh, da crise. E é por isso que em tempos eu eh, eh, tenho havido mobilizações eh, em Portugal e, e pela Europa Fora para encontrar alternativas de mobilização de solidariedade. E uma das coisas que o movimento tem dito é que eh, a nossa luta não está em quarentena porque a vida não espera. Muito obrigado. Uau. E que análise, irmão obrigado por compartilhar com a gente essa análise. A gente tem aqui no, no Brasil uma experiência que ela está muito concreta, que é a Operação Acolhida, né? que é, é, é o uso de forças militares para atender uma situação emergencial de migração num fluxo muito intenso de venezuelanos no Brasil isso aconteceu é, no primeiro trimestre teve muita força não sei exatamente como está a situação agora mas a Letícia acompanhou ela teve até chegou a visitar esses campos é, são são e também queria Letícia que você comentasse um pouco fazendo a conexão com essa conversa do Mamadu é, comentasse um pouco o projeto que chegou a ser proposto no Senado de se criar campos de refugiados com restrições de deslocamento no Brasil, no território nacional. É, isso acho que é algo que a gente não viu ainda. Eu queria que você comentasse, porque eu acho que tem muita conexão com o que o Amador acabou de apresentar, da, da secu, sec, securi, secutilização, da, da militarização do assunto. Acho que tocar um pouco nesse assunto é, é bem importante nesse momento. É, principalmente por conta de uma notícia que veio à tona hoje ainda, né? Eu já comento um pouco com vocês. É, em relação ao tema dos venezuelanos, é, no norte do Brasil... É, isso começou né, desde 2015, os primeiros começaram a chegar, sempre foi uma região é, de uma troca pendular muito forte, né? Roraima ela tá, é, é um estado é, isolado do resto do Brasil, pela própria floresta amazônica e o, e o rio Amazonas, né? Então, ele acaba, é um estado que acaba que, que sempre teve muito mais relação... Com a Venezuela do que com o próprio resto do Brasil, né? Então já sempre houve essa, essa troca e essa relação pendular durante a, a história do, do, do estado de, de Roraima. É, a resposta dada, né, com, com a intensificação do fluxo, a primeira vez que eu estive em Roraima foi em 2017, eu já tive lá cerca de cinco vezes, assim, mais ou menos de, a cada seis meses, a última vez que eu estive foi em julho de 2019, o ano passado. O cenário lá, ele muda muito rapidamente. Então, assim, é, a forma como ele está agora, é, a gente tem conversado com parceiros e acompanhado as notícias para saber como está o retrato agora nesse, nessa questão da pandemia. Mas, em geral, é, o que a gente teve né, como resposta para o fluxo venezuelana Venezuelana foi uma resposta tardia, né? Então levou muito tempo. A gente teve em, em agosto, eu tive em agosto de 2017, com uma população, toda a população venezuelana praticamente em situação de rua, é, uma ausência do. Né? E, e assim, havia alguns esforços da própria sociedade e também dos governos locais, mas que não davam conta da demanda. E depois de muito tempo, de um ano, um ano e meio praticamente é que houve a, a intervenção federal, né, que o governo federal, ainda no governo Temer, ele leva, ele oferece uma resposta para aquela dinâmica do fluxo. E a resposta oferecida, é, a princípio, é, dizendo que seria por uma questão logística, e a gente entende que a questão logística é necessário, sim, que quem teria essa capacidade né, de chegar num estado tão isolado, num país como o Brasil, que é um país continental, com uma floresta no meio, seria o Exército Brasileiro, com essa capacidade realmente de montar uma estrutura. Mas o que a gente foi vendo no decorrer dos anos, e, e, e, né, e tendo, né, colocando a nossa crítica e a nossa preocupação como sociedade civil, é que essa operação, que deveria a princípio ser... É, Logística, né, do exército, a gente acaba percebendo que o exército ele acaba tomando como, como, como cérebro da operação, né. Então, é, a presença, né, do, do exército, né, no controle. Com, da, do, desses abrigos, né, não chamados de campos de refugiados aqui, mas abrigos, mas que tem capacidade para mais de mil, mil e quinhentas pessoas, é, em parceria com agências da ONU, sociedade civil, mas enfim, essa presença, né, e esse comando é, do Ministério da Defesa, então isso sempre foi algo que sempre vimos com preocupação, né, e pensar que isso é, de, deveria ser algo, né, estruturas, por ser estruturas transitórias, né, e não é, incentivar a integração dessas pessoas, né, a, a, ao local onde elas estão. E mais recentemente, agora também no contexto da pandemia, sim, foi apresentado um projeto de lei para a criação de campos de refugiados, é, com a desculpa eu até anotei aqui mas com a o, a desculpa não com a justificativa né no, do, do projeto de lei que seria para desafogar os serviços públicos dos estados mais afetados e combater a permanência ilegal enquanto aguardam o reconhecimento do refúgio então assim ele já vem com várias vários pontos de inconstitucionalidade e de ilegalidade que o primeiro é, é a própria questão dos serviços públicos né está é, é, na nossa Federal, né? Que os serviços fundamentais eles devem ser oferecidos à população. Então são serviços que devem se adequar às necessidades das pessoas e não ao contrário, né? É, e outra que de fato é essa questão da ilegalidade, né? O nosso, nosso protocolo de solicitação de refúgio, a nossa lei de refúgio, ela, a pessoa estando à espera da decisão se ela vai ser refugiada ou não, do procedimento de, regula de regulatório, ela não está Irregular, né? Até, até aí vem é, o erro, né? A gente não fala em ilegalidade das pessoas, a gente fala em irregularidade migratória, né? As pessoas não são ilegais, elas não estão cometendo um crime, é uma questão burocrática que elas estão irregulares. Então, é, é, uma, é visto com preocupação, a gente fez alguns movimentos é, de pedir aos líderes, de pedir aos presidentes do, do, do, das casas legislativas de que não pautem projetos de lei. É, dessa natureza, ou que pelo menos haja consulta para que a gente possa, fizemos nota técnica, todo o esforço possível que a sociedade civil pode fazer para tentar impedir que coisas como essa aconteçam. E aí, só para fechar, é, da, da notícia de hoje, que nós temos visto com muita preocupação, que é um vídeo do comandante-geral da Operação Acolhida, é, incentivando que o... o, o os gru, né, os militares que estão ali, é, que eles vão se revezando, né, a cada três, seis meses é, se reveza esse contingente, e os que estão ali para que eles se exponham ao contágio do, do, do vírus, para que eles possam ficar imunes de uma forma mais rápida e, e seguir aí os seus trabalhos naquela lógica da, da, da imunização por rebanho, né? e isso a gente tem visto com muita preocupação porque se os militares que estão atuando dentro desses abrigos, é, se eles começam a se expor a essa a, a, a pandemia e, e, e, e, e passar essa, essa, o, o vírus para as pessoas que estão em situação de abrigamento, numa condição de saúde, de vulnerabilidade, de higiene e alimentação muito mais precária, é, isso pode causar um, um verdadeiro desastre dentro dessas pessoas, são 6.500 abrigados mais ou menos, que estão é, em Roraima e Manaus, é, além de todos que estão em situação de ocupação, situação de rua. Então, é um pouco do retrato assim, do que tem chegado até mim e desse histórico que eu posso trazer aqui muito brevemente. Ainda que de maneira resumida, Letícia, obrigado por esse relato. É, é, acho que é fundamental isso. Queria mencionar, citar literalmente um texto, é, que é um texto do Mia Couto, quando ele foi convidado para fazer uma fala numa conferência sobre segurança, e ele começa falando, pô, é muito ruim a gente estar discutindo segurança e não justiça. E aí ele fala assim, eu estou lendo aqui, tá? Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem, para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais, precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Esse texto ele foi escrito há anos, é, já faz muito tempo mesmo, é, mas ele é muito atual. É um texto intitulado Morar no Medo. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Mas é, aí, Mauro, você mencionou, também fica à vontade de retomar esse tema, mas você mencionou a solidariedade. A Letícia falou disso também. E solidariedade internacional acho que é uma das chaves para a gente tentar encontrar soluções, tentar superar esses fantasmas que são criados de maneira recorrente, que tem tudo a ver com o debate sobre racismo que a gente está tendo. É, aqui em São Paulo, a gente tem, tem tido a atuação de movimentos sociais distribuindo alimentos. É, semana passada, um grande amigo, ele teve numa ocupação uma dessas ocupações que a Letícia mencionou, uma ocupação na Voluntários da Pátria, que é uma ocupação de estrangeiros distribuindo mamitas organizadas pelo MST, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. São muitas é, iniciativas desse tipo. Agora mesmo, o escritório de Nova York, da Fundação, está fazendo um debate nesse mesmo instante, é uma coincidência boa, assim. chama Take the City, exatamente sobre movimentos sociais, urbanos, as oportunidades, os desafios, o que, que pode ser feito. Um alô para o nosso amigo Kazembi Balangum, que está participando desse debate nesse exato instante. Eu queria abrir para você comentar um pouco isso também, Mamadou, é a potência que a solidariedade tem para superar justamente esses fantasmas, essa política de ódio que a gente vê acontecendo, tiver nem esse parte, só ao mesmo tempo, é, de maneira muito triste assim. Por favor, Mando. Sim, nós, nós inclusive nós fizemos sair uma carta aberta, subscrita por vários coletivos e várias personalidades, em que uma das coisas que dizemos é que a solidariedade não pode ficar em casa. É, no E a solidariedade não é um ato de, de caridade nem assistencialismo, é um compromisso político. Porque quando o Estado falha, quando o sistema capitalista organiza por forma a que quem tem menos é que tem que pagar mais caro a crise, é, a alternativa é nós nos mobilizamos e nos organizamos e levarmos a solidariedade a quem precisa. Em Portugal há várias campanhas organizadas pelo movimento social em torno de... Da, da pandemia, nós estamos envolvidos em, em várias, há uma em que estou mais particularmente envolvida, que, que se chama Covid-19, eh, COVID campanha antiracismo e solidariedade imediata, que consiste em não apenas levar as pessoas eh, nas periferias os bens de primeira necessidade, mas também responder a problemas de acesso à saúde, eh, de problema de pagamento de de receitas médicas em que não, não, não, não consigam pagar, eh, responder a necessidades básicas de poder fazer com que essas pessoas, por exemplo, possam ter água, luz, gás, porque mesmo que tenha saído um decreto lei a dizer que eh, era suspenso eh, o corte de água, luz e gás, sabemos que há pessoas que não têm água canalizada nem, nem eletricidade, portanto têm formas precárias de, de ter acesso a esses bens eh, essenciais. E essas campanhas têm, têm sido fundamentais para poder levar eh, esta solidariedade junto das pessoas que precisam, sobretudo no espaço onde o Estado tem falhado, né? onde o Estado tem tem primado pela ausência. E é também uma forma de mostrar que eh, é possível acontecer, de facto, eh, uma, um, um, um impulso cidadão que faça com que as pessoas não fiquem para trás. Aliás, há um slogan que está de é uma propaganda do Estado e, de, e, e das empresas que diz que estamos todos no mesmo barco e a nossa resposta é dizer que não não, não estamos todos no mesmo barco porque se é verdade que o, o vírus não vê cor a sociedade ela sim ela vê cores o sistema sim vê cores e em função desta desta visibilização da cor como forma de afastar as pessoas dos direitos básicos o que tem que acontecer a uma resposta uh, de solidariedade. Mas eu queria só voltar sobre a questão da, da, da militarização, para dar três exemplos concretos disso em Portugal. Uh, o primeiro aconteceu no sul do país, logo no início da pandemia, uh, uh, uma brigada da GNR, uh, que, é uma, que é um corpo policial, para, para policial, para militar, juntou todos os trabalhadores imigrantes uh, no setor agrícola, entre infectados e não infectados, fechou-os numa escola durante três semanas e, e, e deixou-os lá. Quando decidiu libertá-los, libertou-os sem sequer sabermos que tipo de testes é que foram feitos, que tipo de exposição é que essas pessoas uh, podem uh, representar para os ambientes onde eles vão depois voltar. Pois houve um segundo caso, mais paradigmático, uh, deste, uh, deste carácter secretário, estigmatizador, uh, Há três semanas atrás, porque foi descoberto um cidadão que estava infectado, um recarante de asilo, numa, num hotel, numa, numa residência onde estavam 200 refugiados, o que é que o Estado faz? O Estado pegou nesses 200 refugiados, foi colocá-los numa base militar, fora da cidade de Lisboa, em que eles não estão em contato com ninguém com o argumento de que, primeiro, é para evitar que, que, que fugissem. Segundo, era para também garantir que não podiam ser um foco de contágio. Ou seja, é, é, um, é um modus operandi que nos mostra que é, as primeiras vítimas da estigmatização racista que decorre da pandemia são as pessoas mais fragilizadas, entre elas imigrantes e refugiados. Pois há um aumento da violência policial nos subúrbios nas periferias de Lisboa, sempre com uma justificação de que, através do estado de emergência, ou seja, o estado de emergência que foi, foi mobilizado pelo governo, supostamente para estancar a possibilidade do contágio, serviu para resgatar e legitimar o autoritarismo do Estado e justificar a violência policial gratuita e racista sobre pessoas racializadas. E há um exemplo para mim que é mais paradigmático ainda, é que nós estamos a falar do contexto europeu. A União Europeia tem é, um instrumento muito parecido com, com a NATO, que se chama Frontex, que é uma espécie de exército dentro do próprio da própria União Europeia. Tem como como programa criar uma força de 10 mil, 10 mil homens, tem, um, tem navios, tem aviões, tem todo o tipo de aparato de vigilância e de repressão uh, que quase muitos países uh, uh, do mundo de, de, em desenvolvimento cujos exércitos não teriam. É um arsenal diretamente construído, especificamente construído e concebido para transformar o imigrante num inimigo a abater. E isto tem dado uma força brutal à expressão da extrema-direita, porque é, quanto mais a lógica e a retórica da extrema-direita for é, é, a estigmatização, a criminalização da imigração, nós temos vários países neste momento na União Europeia em que o auxílio a imigrante tornou-se num crime. Ou seja, a solidariedade passa a ser criminalizada. E enquanto isso está a acontecer, o que nós temos assistido é que há setor da social-democracia, por exemplo, que tem um discurso muito mole e que muitas vezes, inclusive, cai na tentação de recuperar este discurso racista, não, não, não, não percebendo que, ao fazer isto, o que estão a fazer, basicamente, é legitimar social e politicamente a ideologia racista que está a crescer cada vez mais na, na Europa. sim. É impressionante as conexões que existem, Mamadou. Você fala da Europa, parece que você está falando do Brasil também. É muito fácil de conectar e... e... Eu queria seguir aqui, abrir uma, uma última pergunta da minha parte aqui, que é uma pergunta que chegou da Elaine Silva, professora da PUC São Paulo e pesquisadora do SEBRAP. E a pergunta aí vai para Letícia, para o Mamadou. Eu acho que é, um, é uma questão que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Ela quer saber de vocês, como é que vocês veem o racismo contra os filhos da diáspora, em especial da diáspora amarela? Ela chama assim, é, compartilhando que tem amigos, descendentes de japoneses e chineses, segunda, terceira geração, que têm sido ameaçados, é, que sofreram ameaças já, é, como propagadores do coronavírus, é, tem, tem ouvido muita coisa assim. Abrir aí, eu não sei se vocês têm casos, não sei se vocês têm, têm é, relatos sobre isso, têm acompanhado, porque a gente está falando de racismo, isso inclui é, preconceito. Aqui no Brasil eu sei que a gente teve um caso de, de uma explosão de xenofobia momentânea em algum alguma momento contra venezuelanos. Inclusive com cenas que são muito chocantes e tristes de venezuelanos sendo perseguidos na rua, na próxima fronteira, situações limites aí. Mas eu não sei se vocês têm acompanhado também violências contra descendentes de japoneses e chineses. E, e outros povos? É... Sim, é, tem, tem acontecido, viu Daniel, tem chegado até nós sim relatos. Eu acho que muito motivado também pelas próprias falas institucionais, né? Eu acho que quando o presidente norte-americano fala vírus chinês, vírus chinês, várias vezes né, na fala dele ele se referir ao corona como vírus chinês, o próprio ministro da, da Educação aqui do Brasil né, fez uma publicação extremamente racista, né fazendo uma, uma, uma analogia né, ao, ao, ao, à China né, no contexto do, do, do corona, então tudo isso é realmente né cresce, aumenta esse caldo da, da estigmatização e do, da xenofobia e do racismo contra essas populações. Então, isso tem acontecido, sim, a gente tem acompanhado. Sim, é, nós cá, a xenofobia sempre existiu na, na, na Europa, porque há uma tradição, uma cultura eurocêntrica muito marcada, em que há um preconceito de uma espécie de assunção de superioridade civilizacional da, da Europa em relação às outras culturas todas. Então, esta xenofobia, que era latente eh, e que se manifestava através de conversas muito mais, digamos, eh, insensadas sobre práticas culturais pouco adaptadas ao contexto ocidental, eles agora explodiram, estão aqui num espaço público. O racismo anti-asiático ganhou grandes proporções e é muitas vezes instigado, inclusive pela classe empresarial. E isto é muito importante a gente falar sobre isso numa altura em que estamos a falar de globalização econômica, porque... Ao mesmo tempo que uma classe económica não se importa deslocalizar as suas empresas para zonas onde pode fabricar e pagar quase nada, né? mas por uma questão de concorrência económica, o que tem acontecido é que há uma retórica xenófoba e racista por parte de um determinado setor empresarial, a é dizer que a presença eh, das comunidades chinesas, porque elas, na maioria, na Europa em particular, dedicam-se a um comércio muito particular, portanto, ao setor informal, ao setor terciário, eh, então há um discurso que está a se construir em torno desta desta concorrência econômica, uma ideia de que há uma certa dumping eh, social e econômico das comunidades chinesas e que isso pode, inclusive, atacar o tecido econômico português e europeu em geral. E isso tem acrescido agora com, eh, com, com, com a pandemia. E infelizmente... Eh, com as teses também mirabolantes, do ponto de vista acadêmico, nós temos algum setor acadêmico reacionário que tem vindo a produzir eh, muita, muitos trabalhos eh, reacionários e racistas contra, contra, contra a comunidade ciga, eh, chinesa. E isso tem aumentado o grau da sinofobia e do racismo anti-asiático um pouco por toda a parte, na Europa e em Portugal também. Obrigado gente, acho que a gente está chegando aqui a uma hora de conversa já, é a sensação que eu tenho é que a gente poderia conversar mais uma hora, mas a proposta é, é que a gente coloque a discussão, quem tiver interesse em continuar acompanhando, acompanha os canais da Missão Paz, os canais da SOS Racismo de Portugal, é, tem referência, SOS Racismo disponibiliza e tem indicado uma série de livros, eu estava olhando ontem o canal, é incrível, é da curiosidade, da vontade de ler, da vontade de então essa live é uma provocação para a gente pensar a respeito, continuar e manter uma conversa.